Eu até tenho algumas pessoas a virem falar comigo e a dizer-me isso, que, que vão entrar agora e que estão preocupados. Eu sempre vi as coisas de uma forma que me ajudaram muito, que foi uh, não se stressar. Tentar não se stressar e tentar ir fazendo uma coisa de cada vez. Pronto, agora que já entrou na Faculdade, já tem que ver isso como uma conquista, porque entrou na Faculdade, já é um bom passo ter entrado na Faculdade. Agora, estando na Faculdade, vai haver sempre cadeira, cadeiras que vai ao diário que não lhe vão servir para nada, porque não vão, nem que seja pelo facto dos professores não saberem lecionar aquela cadeira, porque há bons profissionais e mais profissionais em todo o lado, uh, mas depois vai haver cadeiras das quais vai gostar e que vai aprender e que vai beneficiar com elas. Portanto, enquanto está na faculdade, é viver o tempo da faculdade, que é sem dúvida a melhor fase da vida. Eu queria imenso ir trabalhar e agora estou a trabalhar e só queria voltar para a faculdade outra vez uh, e depois, quando acaba a faculdade, eu acho que nós todos passamos por uma crise nessa fase, nos, eu até falo muitas vezes da crise pós 20, mas, e pode ser pós 20, pós 21, pós 22, pós 23, é quando nós acabamos a, a faculdade, nós sentimos um bocado perdidos, porque não temos experiência suficiente para, para trabalharmos, mas só ganhamos, só ganhamos experiência se nos empregarem, mas só nos empregam se não nos pagarem, portanto... Uh, isso, acho que cria ali uma série de pressões sociais, como estávamos a dizer, que, que colocam os jovens numa, sob uma pressão social, mas também muito própria. Que, que foi aquilo que me aconteceu. Uh, e o conselho que eu dava era não desistirem, não desistirem e tentar ir atrás das coisas, por exemplo, eu lembro-me que houve uma altura em que pá, eu estava tristíssima porque não encontrava emprego na área, depois do de mestrado, não, eu não encontrava emprego na área. Mas eu, todas as sextas-feiras, acho eu, acho, defini um dia em que, nesse dia da semana, eu mandava sempre para aí pá, uns 20 ou 30 currículos para tudo, menos para estágios não remunerados, porque eu sou contra estágios não remunerados. Eu mandava para todo lado e fui a várias entrevistas e recebi imensos não, recebi muitos mais não do que sims. Uh, mas também recebi alguns chins que depois fui trabalhar e depois saí, porque achei que não estava a ser bem tratada. Portanto, eu acho que o conselho que eu dava era não stressar e não ter medo de experimentar e falhar. Porque também é importante para nós falharmos nesta altura e faz muito mais sentido nós falharmos com 20, 21, 22, 23, 24, do que se calhar depois aos 40 perceber que a vida toda tivemos a fazer uma coisa que nem gostamos e que agora a experiência não nos serve nada e falhar portanto agora se fores para um trabalho, se te quiseres despedir pá, está na altura do fazer fazeres e não há problema nenhum e se quiseres... E, e, se, e também me aconteceu, por exemplo eu ir a uma entrevista, dizer-me podes ir para aqui? e eu dizer uh, não, não vou, não vou porque não vou ser feliz aqui uh, e na altura isso também era um problema para mim porque eu estava a dizer que não uma coisa que a partir me ia dar dinheiros e ia me dar experiência, que era aquilo que eu precisava mas ter noção daquilo que tu queres e daquilo que tu gostas uh, e investir nisso para mim acho que é o melhor conselho que se pode dar às pessoas e não desistir, porque uma coisa é tu precisar de dinheiro e tu se precisas de dinheiro para sobreviver tu podes trabalhar em qualquer área porque há emprego para qualquer pessoa pode não ser na tua área nem naquilo que tu queres mas emprega. Ah, eu tive a trabalhar meio ano na Zara porque queria juntar dinheiro e não era aquilo que eu gostava não gostava de fazer aquele trabalho eu tinha muito mais competências do que aquelas que eram necessárias para eu ter aquele trabalho. Mas pronto, eu precisava de dinheiro, fui arranjar esse emprego. Agora, enquanto eu estava nesse emprego, tive sempre à procura de uma coisa na minha área, até cheguei a aceitar coisas na minha área que depois tive tipo, lá um mês ou dois, que achei que não, tipo, confusões de género, não me pagarem cenas assim e pôr o pé fora, porque para mim não dá. E depois, também me lembro que houve uma vez que uma agência de comunicação de saúde me disse para eu ir e para começar na semana seguinte e eu estava tipo, ah oh, meu Deus, tenho que tenho que aceitar, como é que eu não posso aceitar? e depois disse, ah, não, não, não estou disponível, não vou e nem sequer contei aos meus pais, não é? porque eu pensei, ah oh, meu Deus, eles vão matar porque tive aqui uma oportunidade de emprego que desperdicei e depois pá, e uma semana depois ligaram-me do Smec que sem dúvida era uma, um projeto onde eu me revia completamente e fui trabalhar para lá portanto eu sei que só cheguei onde cheguei, hoje em dia só tenho o trabalho que tenho, porque batalhei muito para chegar lá e não foi fácil. Obviamente que houve dias que eu chorei imenso e que achei que não, não ia ter emprego e que achei que não valia nada e que tinha estado a estudar três anos e até tinha, uma, tinha tido boas notas para nada. Portanto, não é um processo fácil, mas não é impossível. E a minha mãe sempre me disse uma coisa desde pequena que eu acredito que é quando nós somos muito bons numa coisa, nós arranjamos sempre trabalho. Porque mesmo que não seja, o esforço não seja re recompensado logo, mal, mal nós acabamos a, a faculdade, eventualmente vai ser recompensado a longo prazo. E depois é investir noutras pequenas coisas. Enquanto eu estava a trabalhar na Zara e não tinha o trabalho que eu queria... Pá, uh, criei um blog, escrevia coisas no blog, depois fartei me do blog, deixei de escrever coisas para o blog, depois comecei a escrever coisas para o Instagram, depois ainda criei um canal no YouTube, depois nem sequer tinha tempo para o canal no YouTube, desisti do canal do YouTube. E agora a minha presença é mais nas redes, tipo o Instagram e o Twitter. E eu vou para lá dando umas postas de pescada. Eu nem sequer vou para lá. Eu não ia para o meu blog, por exemplo, escrever grandes testamentos sobre comunicação ou sobre jornalismo. Eu não falava, nem sequer tocava nesses temas. Eu falava só sobre coisas que me aconteciam, tipo esta situação de ter desistido do mestrado. Uh, às vezes escrevia receitas, mas escrevia e comunicava com as pessoas. Então, quando o, o meu chefe da altura me contratou, eu disse: "Olha, tive o teu blog, o teu blog, e sei que sabes contar uma história". Uh, e isso foi o que me chamou. Portanto, nós a faculdade temos todos, não é? A partir da licenciatura, depois a forma como completamos isso também é importante. Obviamente que depois tipo, eu ouvia isto na faculdade e irritava-me porque eu pensava, estou uh, aqui a tirar um curso, não tenho que agora estar aqui a escrever um blog e não sei o quê. E obviamente que não é isso que se pede, não é que tu agora vais. Se tu tiveres um blog vais ter emprego, se tu tiveres um canal no YouTube vais ter emprego. Obviamente que não é assim, mas se tu fizeres uma coisa de que tu gostas e, e a vas mostrando e vais partilhando e. Por exemplo, a Joana, que é a rapariga, eu agora, ela tem um podcast que é o A Minha Vida de um Filme e convidou-me para ser sidekick dela, então agora tenho o um podcast com ela. Ela é apresentadora do curto-circuito porque tem o um podcast. E o podcast era só uma coisa que ela gostava. Portanto, eu acho que devemos uh, não desistir uh, e ao mesmo tempo que não desistirmos irmos sempre fazendo coisas que nós gostamos. Porque se nós não fizermos coisas que gostamos, então aí é que se torna tudo muito mais difícil. Um, pronto, acho que é isso. Não, não, eu também sou uma pessoa muito, sou, não sou nada fatalista. E às vezes às vezes até acho que isso é mau, porque eu acho sempre que vai correr tudo bem e que eventualmente as coisas vão encaminhar-se e que vai haver uma uma consequência boa disto tudo. E já houve momentos em que precisei de pôr focado um os pés na terra e pensar ok, pus, se calhar isto neste momento só vai ser só mau. Uh, mas eu acho e acredito mesmo que, eu não acredito nada nessas coisas de energias e de, de chakras e não sei o quê. Eu acredito que se tu trabalhas para uma coisa, tu vais ter recompensa destes, dessas coisas. Por exemplo, no outro dia, uh, nós estava a falar com um grupo de amigos, eles estavam a dizer ah, estou uh, numa fase demasiado feliz da minha vida, estou tão feliz que tenho a certeza que daqui a uns tempos isto vai cair tudo por água abaixo e de certeza vou passar por uma fase má. Eu isso não faz sentido nenhum. Estás numa fase feliz da tua vida porque trabalhaste para essa felicidade. A felicidade não é uma coisa que nós estamos sentados à espera que ela nos caia nas pernas. É uma coisa que nós construímos como construímos uma série de outras coisas. Como para termos uma boa, um bom físico, se calhar temos que comer mais saudável e ir mais ao ginásio. Ou então temos só sorte. Mas, hum, mas acho que é isso. Se, se nós trabalhamos tanto para uma coisa, hum, obviamente que estás feliz porque tu trabalhaste para isso. Porque te esforçaste para isso. We'll <laughs>